Fala, meu povo! Hoje aqui a mentoria vai ser diferente, temos convidado especial, trarei o André Paz, que já tá chegando aí na área, para contar como que foi a jornada dele, como que ele conseguiu em paralelo ao que tava fazendo na CLT, ali num trabalho mais tradicional, que não tava 100% conectado ali com as suas paixões, com aquilo que ele fazia, que fazer sentido para ele, ele vai contar como que ele conseguiu fazer essa transição, ainda tá fazendo, tá? Porque ele é professor de sociologia e como que ele tá fazendo essa transição, desenvolvendo uma mentoria, desenvolvendo projeto em paralelo e tendo sucesso, Está indo agora para a segunda turma. Ele vai contar não só da vida maravilhosa, né? Aquelas coisas que muitas pessoas só postam, né, o, o palco, aquela coisa linda, tal, mas ele vai contar também né, dos perrengues, porque eu acho que é, é nessa hora que a gente mais aprende, é nessa hora que a gente tem mais clareza né, do que realmente a gente deve fazer diante das dificuldades. Então, já vou chamar o André aqui. Então, estamos aqui no YouTube, estamos no Instagram, estamos tentando transmitir, assim, tudo que é lugar, primeira vez que está rolando, vou chamar aqui no YouTube. Fala, André. Beleza, meu rei? Com você, cara, nessa, nesse dia falando para a sua comunidade, para essa comunidade tão bonita, de pés descalços. Né? Eu tenho uma admiração especial pelo seu trabalho. Tive a honra de ser seu aluno e é um prazer imenso estar aqui com você, poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha jornada, para poder somar para as pessoas aí que estão nessa, nessa jornada empreendedora, que não é fácil, né, Ian? Perfeito. Cara, André, obrigado de novo pela sua presença. A ideia aqui é que a gente possa fazer um bate-papo muito agradável, muito transparente. né? Mas, André, vamos lá. Vamos fazer um esquema bate-bola. Vou fazendo perguntas aqui para você contar a vida como ela é, como que está sendo, como é que foi. E, e aí a gente vai tocando isso ao longo aí da conversa para ficar né, o, mais, o mais verdadeiro e fluido possível. Beleza? Bacana, Ian. Tamo junto, cara. Então, vamos lá, André, me fala um pouquinho onde você estava, né? Uns meses atrás, como é que você estava se sentindo lá naquele momento onde você deu o primeiro passo para se libertar? Beleza, Ian. Bom, só para dar um breve contexto, né? Cara, eu tenho 42 anos, resido em Brasília, tenho três filhas, né? Eu fui pai muito cedo, né, Ian? Eu fui pai com 23, minha primeira filha, né? Então, assim, essa, essa questão do trabalho, de ganhar o pão nosso de cada dia e de sustentar uma família foi uma coisa que surgiu muito cedo na minha vida, 23 anos, né, cara? Então, foi uma coisa que... É, foi uma dor assim, mas, graças a Deus, eu consegui é, é, superar esse momento. Então, assim, com 23 anos, me formei em antropologia, em ciências sociais, né, sou antropólogo de formação, que, enfim, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre essa questão da importância de se fazer ou não a faculdade. Hoje em dia, o mundo mudou demais, né, cara? Mas assim, eu tive sempre uma dor, Ian, como professor, cara, porque a gente sabe que educação no nosso país, infelizmente, não é muito valorizada, né? Então, para me poder se assim, dar conta, Ian, de pô, dar uma vida minimamente digna para minha família, cara, a minha profissão só de professor nunca foi suficiente, sabe? Eu sempre tive que ter outras, outras, outros bicos, outras, correr atrás de outras coisas. Então, eu sempre tive jornada tripla de trabalho. Então, durante 15 anos, cara, eu trabalhei de manhã, à tarde e à noite, 60 horas de trabalho, sabe? E aí teve um momento da minha vida que isso, com certeza, é, eclodiu, né? Aquelas famosas síndromes de Burnout, estresse. E, enfim, aí eu comecei a questionar assim, apesar de gostar muito do que eu faço, banco de produção, eu gosto da sala de aula, eu gosto de ensinar, mas é, foi assim chegou um momento que aquilo estava me sustentando principalmente para minha saúde então eu cheguei não cheguei a ficar obeso mas eu me engordei eu fiquei assim né levemente sedentário e tive uma série de complicações e aí quando foi em 2015 eu comecei um processo de transição sabe mas assim eu posso dizer que a, assim a o start mesmo veio com a pandemia que a pandemia eu acho que ela de alguma forma ela convidou a gente a refletir de uma forma mais profunda sobre os caminhos que a gente estava fazendo para a nossa vida. Então, foi aí que eu tive o meu contato com o seu conteúdo em 2020. Legal. Cara, e, e isso que você falou é muito, é muito verdade, né? A pandemia nos tirou da zona de conforto completamente, né? Todo mundo. Eu acredito que não tenha uma pessoa que não tenha sentido esse desconforto, esse questionamento eh, diante do novo, né? Porque... Até pegar as pessoas que já trabalhavam de casa ou já faziam home office, né, eram pessoas com mais liberdade. E eu vou me incluir nesse caso, porque na época né, que começou a pandemia eu falei, ah, não mudou nada. Mas aí os meses foram passando e aí eu fui entendendo que a liberdade, que era o meu valor mais importante de todos eu, na verdade, não estava mais livre, porque eu era obrigado a ficar em casa o tempo todo e eu não podia mais viajar. Então, até quem tinha liberdade de trabalhar de casa tal, teve um momento de reflexão muito forte, né? De questionamento. Então, eu acho que é o que está acontecendo com muitas pessoas que tiveram é, sua rotina de trabalho completamente revista, né? E aí é uma oportunidade também para você começar a questionar como é que você lidava né, com as pessoas no ah, trabalho, né? como que você lidava com os desafios no de um trabalho, como que você ah, lidava com o papel do trabalho na sua vida, que muita gente aceita o trabalho como algo relacionado a, ao sofrer, algo relacionado apenas a, a pagar as contas. Então, um modo muito de sobrevivência, né? que, como você falou, você vai é, inconscientemente juntando trabalho atrás de trabalho, quando você vê que você está numa jornada tripla, e aí você não cuida mais daquilo que é mais importante Que no seu caso eu sei que é saúde Que é a sua família Que são valores que se você não estiver consciente Dando limite né, para algumas coisas na vida Você acaba né, abrindo mão E isso pode ter uma consequência muito negativa no futuro Então nesse momento de reflexão que você teve né, E você viu que porra, não dava mais, você estava começando a ficar com burnout, estava começando a abrir mão é, da sua saúde, de outros fatores, o que que te levou a buscar novos caminhos? Porque imagino que você estava com muito medo nesse momento, né? Ou não sabia muito bem por onde começar. Me fala um pouquinho da, da, das sensações e das emoções que você estava tendo ali naquele momento, que você falou, cara, preciso descobrir um novo caminho. É. Total, Ian. Eu sempre tive um certo namoro, assim, com a internet, com a questão de empreender online, né, Ian? Eu também tenho uma especialização em educação à distância, né, cara? Então, eu, eu inclusive, até participei dos primórdios do, da, da Universidade Aberta do Brasil, né, que foi a, essa questão de levar o ensino superior para os rincões do Brasil, sabe? Então, isso foi em 2011. Então, eu sempre estudei, né? fiz alguma pós, né, em educação à distância, eu então, sempre curti muito a internet, sempre fui um consumidor de cursos online, assim, sabe? Mas eu sempre tinha aquele receio, né, e todo mundo tem, né, cara, de se expor na internet, assim, de, poxa, botar a cara pro mundo e o que, que as pessoas vão pensar de mim, né? Assim, a gente usa as redes sociais muito para compartilhar um pouco da nossa vida, manter ali os laços com as pessoas que a gente não vê há um certo tempo, que moram em outra cidade. Mas, assim, cara, eu tinha, eu tinha, eu tinha medo dia assim, eu acho que todo qualquer projeto novo que a gente vai começar, a gente tem inseguranças. Eu acho que isso é super normal, né, Ian? Então assim, cara, é por isso que eu acho que nesse aspecto Ian, é muito importante a gente é, é, se conectar com pessoas que já faz, já trilharam esse caminho, sabe? Por isso que eu me conectei com você, porque assim, eu falei, poxa, o Ian é um cara que, né, um pouco da sua história que eu sei, que, poxa, 20 anos ali, é diretor executivo de uma outra empresa, e aí começou a questionar justamente, poxa, essa é a vida que eu quero, e aí fez essa transição. Então, sei, Pô, esse cara, ele, ele sabe mais ou menos o caminho. Então, eu acho que quando a gente tem uma pessoa, um grupo de pessoas que já trilhou uma jornada, que a gente quer trilhar, eu acho que isso fica mais, o caminho fica mais leve. Sabe? então lógico inseguranças, medos com certeza o tipo principalmente essa questão da exposição na rede e que as pessoas vão pensar de mim que, que os meus amigos vão pensar de mim aquele julgamento André né, virou bombeiro virou do seu quê todo mundo acha que tem isso né mas é a gente realmente se conectar com pessoas eu acho que isso é muito muito importante né eu gosto muito daquela frase nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos né? nós somos seres sociais então, é muito importante a gente né, é, se conectar com pessoas que é, trilharam já um caminho que a gente quer trilhar. Perfeito. E, e fala um pouquinho, André, como que foi esse início? Uma vez que você escolheu uma comunidade, escolheu um mentor, né, como que foi esses, como foram esses primeiros passos para você construir esse novo salário aí na internet? Como que foi esse, essa busca... Esse olhar interno Para você levar algo para o mercado Legal, Ian A minha vontade, na verdade Era sempre fazer um curso online né, cara? Assim, Eu acho que todo mundo que vai conversar na internet Pensa assim, não, vou fazer um curso online Vou tentar empacotar o meu conhecimento E aí a gente às vezes não sabe né, Que isso é sempre uma dúvida Mas o que eu vou empacotar? O que eu vou empregar? No meu caso eu tinha muita ideia de fazer algo Na minha área de sociologia Então eu tinha uma ideia de ensinar alunos a passarem a, a ter o um melhor desempenho no Enem. Mas eu falei, poxa, mas eu já estou 15 anos nessa pegada, 17 anos, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí veio a história do Ikigai, que é uma coisa que eu aprendi com você, que a gente faz o curso, né? que é você empreender com propósito. Isso é uma coisa que para mim fez muita diferença, fez assim, sabe, virou uma chave, que é a gente se conectar com aquilo que a gente ama, com as nossas paixões, e uma das minhas maiores paixões sempre foi o esporte. É, eu sempre amei esporte, sempre desde moleque, moleque super ativo. Meu sonho de criança era ser jogador de futebol, eu acho que como 90% dos brasileiros, né, cara? É, em 2016, eu passei a investir forte no esporte, virei triatleta, hoje sou triatleta, cheguei até a ser vice-campeão -campe, vice brasileiro de triatlo na minha faixa etária de 40 a 45 anos, sabe? Então, assim, aí eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa conectado com a minha paixão, assim, que é o esporte, sabe? Então foi mais ou menos nessa linha, é, eu acho, acho que foi isso, mais ou menos você responde pegou? Eu, eu acho que eu acabei me, me perdendo um pouco, mas em linhas gerais eu acho que é isso, sabe? Assim, é, então ah, eu comecei pelo curso, mas eu, aí tinha um bloqueio, e, ah, como é que eu vou fazer esse curso? Aí tem que pensar em filmar, tem que pensar em editar, e aquilo não, não saía, cara, não saía, eu fiquei bloqueado, bloqueado. E aí foi quando você apareceu e trouxe aí uma, uma luz no fim do túnel, que é, pra, que é simplificar, sabe? Eu acho que esse início é muito importante, é, o menos é mais, né, Ian? O menos é mais, né, cara? Porque senão a gente fica muito, muito preso nesse esse tanto de coisa que você tem que saber, você tem que saber gestão de tráfego, tem que saber fazer de page, tem que saber fazer lista, tem que contratar um provedor, é muita coisa. E aí, quando chega uma pessoa, cara, não, ó, calma aí, respira, olha para dentro, segue esse caminho aqui, simplifica, sabe? Trabalha com o que você já tem. Isso faz toda a diferença, Ian. Isso, cara, isso eu agradeço para você de coração o resto da minha vida. <risos> cara, e é muito bom ouvir isso de você, porque às vezes é, a galera não acredita né? e fica buscando essa fórmula, fica buscando essa estratégia que vai mudar tudo, que todo mundo fala né, que você vai ganhar muito de dinheiro em uma semana tal. E entra nessa ilusão e acaba... Impedindo o mundo de conhecer uma arte sua Impedindo o mundo de conhecer algo que você tem de especial que está aí dentro Mas que por medo de tanta tecnologia, das ferramentas Por não saber direito por onde começar Por essa infobesidade aí que a gente tem de, de fórmulas e maneiras de, de fazer Que o, o que travava muita gente, sei lá, 20 anos atrás Que era a falta de informação, hoje é o contrário O que trava é o excesso de informação então, simplificar é uma arte que eu acho que Meu a gente arte. tem que levar para a vida inteira. Por mais sofisticado que depois fique o seu negócio, sempre se questionar e pensar, cara, como que eu posso simplificar? Como que eu posso voltar para o essencial? Como que eu posso focar naquilo que realmente vai fazer a diferença? Como que eu posso trazer uma visão de Pareto, né? De quais são os 20% das tarefas ou da, das pessoas ou as atividades que eu vou focar para gerar o 80% do retorno, né? que é uma lei universal que a gente, que a gente desde que Pareto, né? esse italiano, bendito italiano, observador da natureza, ele constatou <risos> isso, nos trouxe uma luz muito grande. Então eu acho que é um, é um caminho a gente sempre buscar essa simplificação, porque o simples é o que vende, o simples é o que se torna perene, que dura, é porque quando você complica para pagar é muita coisa fica muito difícil de você se manter em movimento, né? se manter né, seguindo o seu caminho, mas ainda mais importante para a galera que está começando e ainda a internet é um mundo novo, não é algo que você está acostumado, o mais importante é dar o primeiro passo. Né? E eu acho que esse primeiro passo te leva ao segundo passo, você vai um passo de cada vez, que nem o nosso lema lá, sem pressa, sem pausa, sempre conquistando um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de experiência e ganhando essa confiança que lá no início, eu imagino que né, antes de você dar a sua primeira mentoria, você tinha muito mais perguntas do que respostas. E hoje em dia você está muito mais confiante já está atingindo um patamar não só de execução, mas também de, de visão de negócio muito maior. né Então me fala um pouquinho, né, se você puder resumir né, os seus primeiros passos. Quais foram os primeiros passos que te ajudou aí a, a se manter em movimento? Legal. Ian. os primeiros passos, eu me lembro quando você falou assim essa esse caminho que você oferece, né? Assim, cara, curso online é legal. Você nenhum momento você não, não, não recomenda fazer o um curso online. Você recomenda, mas não como início, né? Aí você, cara, faz. A... Gente, vamos começar pela mentoria porque pela mentoria você começa nem que seja pro bono, que eu lembro que foi uma coisa que você falou também, para você validar o seu negócio, aquela coisa do MVP, né, de você ver se também que é outra coisa que a gente tem que pensar, né, Ian, se aquilo que a gente está pensando em termos de serviço se, se as pessoas realmente então estão interessadas, né? Então, por exemplo, eu comecei com a perspectiva de promover saúde física e mental, mas assim eu fui ver com as pessoas que eu atraí que eu tinha um perfil, o um perfil da, da. Eu consegui fechar seis mentorias, né? Foram seis mentorados, estamos no, no meio do processo. Eu me, eu me propus ficar quatro meses, porque eu quero. É, você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é, é se comprometer com a emprega, Então, assim, essas seis pessoas, a gente se fala todo dia, Ian, sabe? Todo dia em contato, eu mando mensagem, a gente conversa, criou uma, uma, uma comunidade bem legal. Então, eu estou muito comprometido, eu fui entendendo as dores e os problemas deles. E fui ver que o padrão ali deles, por exemplo, a dor maior deles, era a questão do sedentarismo. Era, ou seja, eles estavam muito mais com problema de sedentarismo do que... É, a preocupação maior deles era, era, era essa, vencer o sedentarismo, do que é, ah, meditar pra caramba. De correr 10 quilômetros foi uma coisa que eu tava imaginando então isso que o campo de batalha te dá né, de você é, testar e testar com um grupo pequeno de pessoas foi muito legal também porque você consegue conhecer mais a fundo né, as pessoas que você tá ajudando e aí eu acho que passo a passo você vai você vai realmente entendendo melhor tanto que, o, a, a, que é uma coisa que eu não sei se a gente já pode entrar na Mentoria express aqui já vamos vamos, vamos fluindo <risos> Tanto que é uma coisa que eu quero até te perguntar, se, assim, se essa pivotada que eu fiz, se você julga isso inteligente, assim, porque eu estava com uma, uma, uma ideia, né? só que o campo de batalha me mostrou outra coisa. Então eu, tô, eu imagino, né, meu coração mostra que eu estou indo para o um caminho certo, que eu acho que, por exemplo, essa dor do sedentarismo é uma dor que talvez vai ter mais, eu vou ter muito mais alcance, eu vou comunicar muito mais com as pessoas que eu de repente querer... É trazer mais saúde física e mental, que às vezes é uma coisa que é importante, mas é um pouco abstrato também, né, Ian? É, perfeito. Cara, e esse vai ser um trabalho eterno, né? Para todo mundo que começa <risos> um negócio online, que começa na internet, você precisa ter sempre, e é sempre, é eternamente. Eu estou há cinco anos nesse mercado e cada vez mais eu tento passar mais tempo com as pessoas que eu me proponho a servir, a ajudar, para eu aprender, com elas e entender como que eu posso servir melhor, porque as pessoas evoluem você evolui você vai se conhecendo melhor, você vai entendendo que tipo de problema você prefere resolver nos outros então isso que você fez de aprendizado, de pegar um grupo pequeno de começar com uma super entrega com muito contato, né? formar essa comunidade, ter um grupo ali onde você troca diariamente você tá aprendendo absurdamente então é como se você ganhasse dinheiro para aprender é como se você, em vez de pagar lá para a VGV, para a SPM ou para qualquer universidade que tem um curso de pós-graduação em empreendedorismo, você está ganhando dinheiro recebendo para entender como criar um produto, como validar né, uma promessa. A questão do MVP, para quem não conhece esse termo, significa Minimum Viable Products, que é o famoso beta, né, que é nada mais é do que você botar algo... No ar, no campo de batalha Minimamente viável né, Que já entregue, você se compromete né, Botar qualquer coisa no ar Mas a partir daquilo dali você aprender Com retorno real De pessoas reais Utilizando aquela sua mentoria Aquele seu produto, o que for Porque assim o aprendizado vai ser muito mais rápido E mais assertivo Para você depois continuar evoluindo aquele, Aquela primeira versão Então é como se você botasse uma V1 No ar, depois você vai para uma V2, V3, V4, V5, é que nem iPhone, né? Vai lançando eternamente, só melhorando né, as, as habilidades, as capacidades. Então, o que você está fazendo hoje de, de reposicionar, de você encontrar uma forma mais específica de comunicar aquilo que você vai ajudar, né, que tipo de problema você vai resolver, que tipo de pessoa você vai conectar, é perfeito. Então, faça isso o máximo de vezes que você... Achar necessário, que seu coração sentiu, que o seu bolso sentir também, porque é importante, né? Se não tiver vendendo, então quer dizer que você precisa encontrar um novo caminho. Mas é legal olhar para tudo, porque muitas pessoas caem nesse erro de achar. Ah, eu acho que é isso que a galera precisa. Eu acho que a galera precisa meditar todo dia. Ou eu acho que a galera precisa virar triatleta. Ah, eu acho que a galera precisa correr 10 quilômetros por dia. Mas, na verdade quando você botou no ar essa mentoria e pôde passar tempo com as pessoas, perguntando para elas o que vocês precisam, quais são as suas maiores dificuldades hoje, o que, que vocês estão buscando, qual é o seu maior desejo, qual é o seu maior sonho, qual é o seu maior problema, qual é a sua maior dor, você vai aprendendo com pessoas de verdade, não achismos dentro da sua cabeça, e você vai melhorando seu produto, e você faz isso eternamente. E eu continuo fazendo isso a cada turma, a cada encontro, a cada conversa, como eu estou tendo agora, a cada é, semana que eu organizo, a cada desafio, porque assim você vai tendo esse contato. Eu recebi, para você ter uma ideia, na ferramenta lá no início, para quem a galera que se cadastrou aí no, no desafio, recebeu por WhatsApp uma ferramenta de autoanálise. E com várias perguntas que eu trago, porque as perguntas te ajudam a refletir sobre onde você está e para onde você quer ir. Então, essa autoanálise ela é muito importante porque ela traz muita luz para coisas que talvez você nem soubesse se perguntasse. Eu recebi mais de 600 per... respostas. E, é um... e são perguntas longas, assim são muitas perguntas. Eu li todas. Eu passei mais de 10 horas lendo, marcando, entendendo, né? fazendo até uns exercícios para a galera que não sabe muito bem por onde começar, com ideias de mentorias, unindo as paixões, os talentos. Eu fui fazendo esse exercício para trazer exemplos concretos para a galera se identificar. Então, isso, para mim, eu não estou só fazendo um favor ou servindo a galera. Eu estou fazendo um serviço para mim. Eu estou aprendendo exatamente o que está impedindo a galera de seguir em frente com o sonho dela. Eu estou entendendo aonde que eu posso ser mais assertivo em trazer uma comunicação ou trazer um conteúdo, ou trazer um exemplo, ou te convidar, por exemplo. Por que, que eu te convidei aqui? Porque você passou por uma jornada linda de autoconhecimento e de criação de produtos de uma maneira simplificada, você criou a sua mentoria, você está entregando a sua mentoria, você já está indo para a próxima, porque eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas que estavam numa situação parecida com você três meses atrás e agora vamos ver, caramba, é, é possível. Né? O André conseguiu? Eu também consigo. Né? Por que, que eu não conseguiria? É, então, tudo tem um porquê, né? mas você só vai descobrindo essas coisas ao, ao, a cada entrega, a cada interação. E quando você faz isso com amor, fica muito gostoso você sentar a bunda Sim. e ficar lendo oito né, horas de, de respostas. Né? E agora me fala, como que você... Você conseguiu desenhar, porque eu vi lá que são quatro meses de acompanhamento, né? Então, muitas pessoas primeiro se perguntam, pô, mas eu não tenho nada para ensinar. Né? Me fala um pouquinho como que você teve clareza do que ensinar e como que você montou uma primeira versão de método. É... Pois é, Ian. Assim, teve um pouco daquela história da jornada do herói, assim, sabe? Eu, assim... Eu passei por aquilo que eu comentei lá no início, né, que eu tive um momento da minha vida que eu é, fiquei, assim, um pouco sedentário, não 100%, mas a atividade física era uma coisa que eu tava meio deixando de lado. E isso depois veio de uma forma muito intensa na minha vida, principalmente em 2016. Eu passei por um momento muito difícil, né, foi o o adoecimento da minha mãe o falecimento da minha mãe inclusive hoje faz até quatro anos o falecimento dela então até eu tô até assim emocionado Ian, porque assim cara eu acredito muito nessas sincronicidades da vida sabe então pô, tô fazendo uma live aqui com você que é uma pessoa que eu tenho um carinho é uma referência para mim você trouxe aí uma luz né para essa minha nova fase da minha vida e hoje cara eu tô né, relembrando aqui a passagem da minha mãe quatro anos que ela que ela passou e isso também, acho que a gente precisa passar, né, às vezes com alguma, algumas dificuldades na vida, aqueles o pessoal chama de pontos de inflexão, sabe? E é, com a passagem da minha mãe, eu fiquei muito tempo frequentando TI, essas coisas, então, cara, eu resolvi, assim, cara, que o um valor da minha vida ia ser a saúde, sabe? A saúde ia ser uma coisa, assim, que, cara, eu quero... Assim, eu, se possível, eu quero chegar aos 100 anos, assim, mas eu quero chegar aos 100 anos bem, não usando fralda, não... Ninguém cuidando de mim, sabe? Até estar lúcido, assim, bem mesmo, sabe? Que nem ali aqueles, aqueles velhinhos lá de Okinawa, assim, sabe? Me movimentando, com energia, com, com clareza mental. Que eu acho que é o Ikigai surgiu lá, inclusive. Assim. É, exato, exato, a Zona <risos> Azul. A Zona Azul. Então, cara, aí, então eu. eu é, e aí, um, eu me vi com 40 anos, cara, com uma disposição, com uma energia que eu não tinha quando eu tinha 30 anos, por conta disso, sabe, de, de colocar o esporte na minha vida, de para as pessoas. Eu acredito muito, né, naquilo que a gente falou do, do, do exemplo, que a palavra inspira, mas o um exemplo arrasta, né, então pensei assim, cara, eu vou, assim, poxa, levar um pouco do que eu vivi, sabe, eu não sou educador físico, né? não sou nutricionista, mas eu acho que a gente pode inspirar as pessoas com o nosso exemplo, eu acho que isso é muito mais poderoso, inclusive, porque às vezes até o próprio conhecimento. Eu acho que o conhecimento tem um papel importante, mas o exemplo é muito mais, né? Eu acho que é mais poderoso. E aí eu comecei a pensar na mentoria, assim. Então, assim, primeiro foi a sua, a sua, o seu insight, né? Pô, faz uma mentoria. E aí eu falei, o que é uma mentoria? Vamos entender o que é, né, Caio? É um aconselhamento, é, é, uma, é uma consultoria? E aí você foi explicando, não, a mentoria você. É, Assim, se você passou por uma transformação, você já tem condições de alguma forma de compartilhar isso com as pessoas e, e tentar né, ajudar elas nesse processo de, de, de transformação. Lógico que a minha experiência também de sala de aula de professor me ajudou bastante, né, Ian? Assim, de, de poder, assim, poxa, eu vi as coisas, eu falei, não, o que, que eu vou ensinar? E aí eu fiz um roteiro, né, por exemplo, como são quatro meses, então são 14 encontros. Aí eu pensei, não, em cada, em cada encontro desses eu vou trabalhar um assunto que eu acho que vai despertar nas pessoas como elas podem ter uma vida mais ativa, uma vida mais, né, mais, uh, mais saudável de uma forma geral. E, cara, e o interessante, uma coisa que você fala que eu acho muito legal também, né, é que todo o contato que eu fiz com as pessoas foi tudo pelo WhatsApp e pelo direct do Instagram, sabe? Eu não usei nenhum tipo de plataforma de pagamento, Hotmart, é, e-mail marketing, que é uma coisa que Cara, eu cheguei, eu cheguei a comprar um curso de tráfego pago, cara, para poder aprender a fazer essa parada, porque eu achava que eu tinha que aprender, entendeu? Aí vem você, não, velho, simplifica, menos é mais, sabe? Então, assim, eu acredito também né, que às vezes, assim, cara, o um insight que a gente tem, quando a gente está numa jornada, compensa tudo, assim, sabe? Então, por exemplo, esse insight que você me deu já, já compensou, porque eu, eu, eu fui aluno do Ser Livre, e depois eu fiz o Demita Seu Chefe, né? Que eu recomendo a todo mundo, gente, fazer os dois, façam os dois, tá? <risos> e e que você teve ideia, eu não concluir ainda o curso do Demita Seu Chefe, porque assim, eu fui para a execução, porque assim, nas mentorias do Demita Seu Chefe, você convida a gente a botar a mão na massa, né, Ian? Não tem assim, você trabalha a parte teórica, mas eu vejo que você tem esse lado, cara, empreendedorismo é mão na massa. Então eu fui, cara, fazendo contato, um a um ali, mandando mensagem, me, me, assim, me, me, me pré a todo dia, mandar mensagem para três pessoas. Naquele espírito, ó, oh, o não você já tem. Né? Então vamos nessa. Perfeito. Cara, olha só, galera, o que você falou é muito forte, porque foi exatamente a minha teoria de ontem, onde eu expliquei esse processo de vender pelo WhatsApp de maneira simplificada. Uma das coisas que mais travam a galera no início é esse medo das ferramentas tecnológicas, que a gente bota numa caixa preta e fala mas eu não sei mexer em nada disso. E realmente, no início, você não precisa. É complexo. E aí você fica comprando, pulando de curso em curso técnico, sem saber o que você quer de verdade ensinar, porque os cursos técnicos te ensinam a técnica, mas não te ensina a olhar para dentro e se autoconhecer para saber o que você vai escolher com mais propósito, conectado com a sua visão de... De conectado com mais sentido né, na sua vida, porque vai ser difícil, vai ter merda, não vai dar certo, você vai se questionar. Então, se você olhar só para a técnica, não dura, porque não tem motivação suficiente para você seguir em frente né, por algo maior do que apenas ganhar dinheiro ou fazer ou aplicar a técnica. E no início dá para fazer sem técnica nenhuma. É, né, é pegar o WhatsApp, identificar de 10 a 20 pessoas, como você fez, três né, pessoas por dia, chegar numa conversa amigável, sem assim, sair vendendo também spam, aquela coisa, né? mas seguindo um roteirinho mínimo. E aí, vendo que a pessoa está aberta para seguir em frente, você vai lá e conversa, explica que você está criando né, algo que pensou nela, que acha que vai gerar valor, que vai ajudá-la e tal. E é natural que você consiga fechar. Né? Então, a galera... Estava perguntando ali, não sei se foi essa pergunta, mas é como que é possível obter lucro nisso. Bom, você não você gastou real, algum real, né, Entrando em contato no a 1 com a galera pelo WhatsApp? <risos> tipo, não gastei nada, gastei nada. Só os dados. Você não uh, tem tá... Nem, nem, Fala, nem dado da internet você gasta, né? <risos> Exato. Então, <risos> tipo, muita gente fica reclamando de ah, não tem dinheiro para iniciar, para investir e tal. Você não precisa gastar um real. Você só precisa ter clareza, fazer esse auto-questionamento, auto montar uma ideia inicial. Você nem precisa ter a mentoria pronta ainda, você só tem um esboço. E você vai lá, sem gastar um real, sem investir um real, consegue fazer suas primeiras vendas. Aí você vende essa mentoria e você tem lucro 100%. E a partir desse primeiro lucro, dessa primeira venda, e eu quero falar um pouquinho dessa sua experiência, né? Porque eu sei que a primeira venda, ela, a gente nunca esquece, é, né? Nunca é, esquece. Assim, é uma delícia, né? E, e aí, a partir dessas primeiras vendas, você tem uma primeira grana para depois você começar a investir em outras coisas. Inclusive, até, por exemplo, você entrando no Ser Livre, não Demita Seu Chefe, você pode fazer só sua, as suas primeiras vendas até antes da primeira parcela do cartão bater, então você já consegue... <risos> Né? investir é, e pagar, né, o investimento que você fez. Mas eu quero saber como é que foi o seu sentimento. Me fala a sensação. Escreva nos detalhes quando você fez a sua primeira venda. Como que você se sentiu? Poxa, é, essa essa felicidade da primeira venda é realmente é muito especial, cara. Eu fiz até que a gente tem uma comunidade, né, no WhatsApp da, da turma. É, eu fiz questão de compartilhar porque essa comunidade que ia ia também é muito massa. Esse espírito de comunidade é muito importante também. Cara, é uma sensação de que, poxa, eu tô no caminho certo, sabe? De que, bom, ó, é isso, tá? É, você vai ouvir muitos nãos, mas esse sim compensa aqueles zilhões de nãos que você recebeu. E, cara, continua nesse caminho, sabe? É, eu, eu me lembro, ainda que eu tinha uma expectativa com a mentoria de fechar uma turma de 10 alunos, sabe? Eu cheguei próximo. Aí, depois, dois ficaram para trás com problemas pessoais. Então, ficaram seis, assim. E, cara, é... e... só que aí depois eu fui mudando meu mindset, muito naquilo que você falou, poxa, esse primeiro momento mesmo, a gente tem que ir com essa ideia de aprendiz, poxa, eu tô, estou tô aqui para aprender. E aí, talvez, no próximo, seja no próximo produto, numa, numa próxima oportunidade, aí eu já vou com uma pegada mais... Né, vamos dizer assim, mais profissional, assim, onde eu vou realmente. Isso não quer dizer que eu não vou entregar bastante no primeiro, mas assim, o meu foco aqui não é lucro, né, Ian? Que eu acho que é uma coisa importante, não é ganhar dinheiro, né? Eu acho que a gente quer ganhar dinheiro, assim. Poxa, eu... é, só que assim, quando eu me propus fazer a mentoria, eu falei assim: não, eu vou pensar num preço, onde num o... valor onde o preço não seja uma barreira, porque realmente eu quero estar no campo de batalha. E isso que você deu o exemplo lá do questionário, né? Esses questionários, esse contato é que vai ser a minha matéria-prima para mim realmente, ah, agora sabe, né? Tipo, na próxima turma eu já vou, aí eu já vou com força, aí eu já vou com gás total. Mas essa versão beta, que eu acho que é uma coisa que vale, né? Você fala muito isso, eu aproveitar aqui a sua audiência, que acho que é a gente ir nessa perspectiva mesmo de aprendiz, sabe? É, diminuir as expectativas, lógico que vai entrar um dinheirinho, poxa, eu consegui fazer uma renda ali de é, 800 reais por mês, pô, é pouco, mas R$ 800 reais por mês já paga aqui o mercado da, da casa, assim, sabe? Claro. É, mais ou menos, subiu bastante o mercado, né? quase, né? Mas, é mas que... cara, mas essa, essa sensação da primeira venda, é bem aquilo assim, cara, é, é a validação de que o caminho que você está trilhando, ele está ele certo, só que isso também não quer dizer que você não vai ter os perrengues lá na frente, né? Porque eu acho que os perrengues fazem parte o tempo todo, né, Ian? Por isso que é uma coisa que você fala muito da importância da gente desenvolver a resiliência, né, cara? Que eu acho que é uma coisa super importante nessa jornada empreendedora de todo, de, não só no empreendedorismo, mas na vida também, né? Total, total. Você falou pontos muito, muito importantes, cara, que... Quando você muda, ontem a gente teve uma mentoria falando muito de, de atualização de sistemas, de reprogramação mental mesmo, das nossas verdades, das histórias que a gente acaba contando para gente, das nossas crenças, que podem ser limitantes ou construtivas, né? E uma verdade que acaba que, dependendo da sua infância, a gente bota lá no fundo, é difícil de reprogramar, é essa questão da gente lidar com o fracasso, né? E, e a maioria das pessoas não lida bem com o fracasso E tem um medo muito grande do fracasso E por ter esse medo do fracasso Acaba sendo uma barreira para testar qualquer coisa diferente Ou qualquer coisa nova ou desconhecido E aí, acaba que fica naquela mentalidade presa da mentalidade do funcionário né Porque o funcionário não arrisca muito né? Ele tem, entre aspas, o seu garantido ali né assegurado pela empresa ou pelo funcionarismo público, o que for, e é, se acomoda com aquilo porque não quer fracassar, não quer arriscar. Só que a vida, não adianta a gente tentar controlar tudo, porque é a maior ilusão que existe, a gente controlar o incontrolável. Né? A única coisa que a gente pode controlar é a nossa interpretação diante daquilo que acontece. Então, as dores elas vão existir. Não adianta a gente achar que não vai existir, porque é a realidade. Agora, o sofrimento é uma opção. E aí é uma escolha, que você escolhe se você vai permitir que aquela dor continue ou não. E quando você ressignifica, você começa a contar na sua cabeça uma nova história em relação ao fracasso, que você entende que o fracasso não é um fracasso, mas apenas é uma oportunidade de aprendizado, e você entende que não existe mais fracasso, só aprendizado, acabou. Você nunca mais vai fracassar <risos> na vida. Por mais doloroso que seja, também você não permite que essa dor se torne um sofrimento. E aí você vai crescendo, evoluindo, continuamente, aprendendo cada vez mais e se blindando dessa questão que é o fracasso. E outra coisa que você falou também muito foda foi a questão da expectativa. Né? Se eu não me engano, deixa eu ver quem falou aqui, ó, amei May né? falou... É, de Ah, comprei o um curso Da Eduz, que a galera afiliada enchi os olhos dizendo que vai ganhar mais de 400 mil Né, por mês Então, você entra para um curso Você entra para qualquer coisa na sua vida Pensando eu, O sucesso é ganhar 400 mil E aí você começa Me fala quantas pessoas começaram algo Que na primeira tentativa Ganharam qualquer coisa próxima de 400 mil Assim, é 0,0001% Das pessoas e não existe na realidade. Né? E aí você cria uma expectativa lá no alto. O que você vai assinar quando você cria uma expectativa dessa? É um contrato com a frustração e com a infelicidade. Porque nunca vai é. estar suficiente. Agora, se você entrar com a expectativa de... Pô, se eu conseguir no primeiro mês pagar as contas de supermercado né, da, da, de casa... Olha só... <risos> muda tudo, né? Então é muito mais uma questão de gestão de expectativas e por mais difícil que seja é minimizar ao máximo na vida as expectativas, porque Buda já dizia é né, que um dos grandes fatores da nossa da causa do nosso sofrimento são dois os principais. O primeiro é o desejo que o é desejo. o vício, né? Do desejo de desejar e estar tá sempre desejando algo que não tem. E aí, quando a gente tem aquilo, a gente já deseja o próximo, e quando tem o próximo, já deseja o outro, está né, num ciclo contínuo de insatisfação e sofrimento, que a gente nunca tem o que quer. A gente sempre está querendo o outro, a grama do vizinho sempre é mais verde, assim por diante. E tem também, do outro lado, que é, a, é o desejo e é a aversão à dor. Então, a gente fica sempre tentando buscar... A não dor, apenas o prazer. E aí a vida vem cheia de dor, né? Porque é óbvio, né? Se você vive, se você não se isola dentro de uma bolha, né? você vai se decepcionar, você vai cair, você vai fracassar. Então, você buscar, de qualquer forma, evitar isso, você vai cair numa outra ilusão, porque você vai ser confrontado a dor o tempo todo. Então, eu acho que é muito importante a gente... É, a gente deu uma filosofada agora, assim, mas é importante é. para a vida porque a vida é. é um reflexo do nosso trabalho, dos negócios, é tudo uma coisa só. Não existe mais essa questão é. de é, vida pessoal, vida profissional. Tá tudo, profissional é uma, é uma coisa, coisa só, né, Ian? Isso, é. isso, o e... é. Ian, nesse sentido, Caio, eu acho que assim, a tua proposta é muito bonita porque você trabalha muito um valor, que é meio escasso no marketing digital, que é a honestidade, né, Ian? Você, assim, com essas promessas, tipo, nada contra, assim, mas, pô, ah, vai fazer um seis em sete, você fala muito isso, né? Isso acaba gerando isso que a gente acabou de falar, essa expectativa, e aí a possibilidade da gente fazer um contrato de frustração realmente é muito alta. E aí quando você chega assim, não, vamos prender com um propósito, um passo de cada vez, foca na simplicidade, né, uma coisa de longo prazo, aí você... É assim, a mudança é sutil, mas faz muita diferença, né, Iana E o caminho fica mais prazeroso, né? porque senão é muito doloroso. É muitas horas que a gente vai passar trabalhando, desenvolvendo o projeto. São noites que a gente vai dormir tarde. São momentos de questionamento que a gente vai deitar, botar a cabeça no travesseiro e falar Caralho, o que, que eu tô fazendo, cara? Mês <risos> que vem não sei se vai ter dinheiro para pagar tudo que eu preciso pagar tal. e tal. E é normal, isso acontecer, mas só que aí você lembra do porquê que você está fazendo, que você está fazendo. Você fala não, porra, eu faço isso pela minha família, para ter mais tempo livre para passar com os meus filhos, para poder viajar mais, para poder fazer algo que eu me sinta útil, para poder servir outra pessoa, para poder ajudar outras pessoas a resolverem seus problemas, para poder me sentir mais livre, para poder sair da prisão onde eu tô para não ter mais que ficar, meu irmão, enfrentando o trânsito, o chefe babaca gritando na minha cara. Então, você começa a lembrar do porquê de fazer o que você faz e, a partir daí, você segue em frente com essa resiliência. Porque a vida é cíclica, né? Não, não adianta achar que quando a vida está assim, né, super estável o que quer dizer? Você morreu, né? Porque o coração está <risos> batendo ali, né? Então, quando você está numa coisa... Não existe vida, tipo, equilibrada 100%, né? A vida equilibrada, ela, tra... ela traz essa visão de harmonia e equilíbrio através do, do balanceamento, né? que tem altos e baixos. Mas quando você tem uma visão clara do porquê você faz o que você faz, você sente prazer no que você faz, você traz sua paixão, seus talentos, você resolve o problema dos outros, a partir daí você consegue ter uma visão muito mais clara e sólida e sustentável para você seguir em frente com o seu projeto. Aí você vai fazendo isso paralelo, como você faz hoje, até o um, um ponto onde esse projeto que começou como uma renda extra, como um novo salário, algo em paralelo, começa a ganhar tanta força, tanta fluidez, e, e tanta, tantas pessoas é, conectando com isso, porque é muito verdadeiro, é, sua, é, é você, é você está no seu ponto máximo ali, de expressão da sua arte, da, da, da, do seu propósito, do, do, da palavra que for, mas você está sendo... Né, o máximo ali do que você pode ser, da sua versão, do seu potencial. E aí é óbvio que as pessoas vão conectar com isso e vão seguir em frente. E não é todo mundo, mas as pessoas que precisarem da sua ajuda. E a partir daí, você vai né, galgando. E aí, daqui a pouco, você está fazendo 6 e 7. Porque isso tudo é bom, né? Isso. Riqueza, abundância, dinheiro é uma energia. Então, não, quer, não vamos ser socialista ou de esquerda ou falar não, né? vamos todo mundo é, virar haribota, né? não é isso. Mas é, é quando tira o dinheiro da cabeça ele vai para o bolso. É quando você começa a fazer as coisas pensando em gerar valor e com um pensamento mais abundante, o dinheiro vem. E a partir daí, o dinheiro é a consequência. Né? E aí você passa a lidar melhor com essa energia. Só que muitas pessoas invertem a ordem das coisas e acabam virando escravas do dinheiro, escravas do negócio, escravas do marketing digital, escravas de um monte de coisa que se você não tiver consciência e clareza né, e começar de forma mais tranquila, equilibrada, sempre voltando para os seus valores, né? Por que, que eu estou fazendo isso? Quais são os valores mais importantes que eu não quero abrir mão? É liberdade, é família, é fazer algo conectado com as minhas paixões, isso tudo são perguntas importantes para a gente não perder da visão aquilo que é mais importante, né? A, amanhã vai ter uma mentoria que eu vou falar sobre a questão de tempo, sobre como liberar mais espaço na agenda para fazer assim paralelo, tal e e tem uma, não vou dar o um spoiler não, eu tenho uma frase que eu vou revelar <risos> amanhã que é muito boa que tem é conectada com isso, né? Então, é. bom, deu uma filosofada boa aqui, mas André me fala agora obrigado, né, obrigado. tudo que você obrigado. conquistou nesse momento, me fala dos seus desafios e o que que você está pensando e como próximos passos, como que eu posso te ajudar. Legal, Ian. Ó, eu tô... Então, te, primeira coisa foi essa pivotada que eu fiz de comunicação, né? Então, agora eu tô... Toda a minha produção de conteúdo nas redes e o meu, meu foco tá sendo nessa questão do combate ao sedentarismo. Eu até fui aprofundar um pouco, né, Ian? Eu fui descobrir, cara, que o sedentarismo é uma coisa super séria. 46% da população brasileira hoje é considerada sedentária. O Brasil é considerado o país mais sedentário do mundo. O é, sedentarismo é o quarto fator de morte no mundo é, e o, quarto, o segundo fator de doenças é, cardíacas, sabe? Então, assim, é um problema seríssimo e que se acentuou na pandemia com essa questão da gente né, ficar, mais, ficar mais isolado. Então, a primeira questão, eu tive essa pivotada e aí eu percebi um pouco que isso está, é, assim acho que acabou afastando um pouco as pessoas que eu tinha nas minhas redes de contato. Né? Porque antes eu falava muito de... Continuo falando de atividade física, mas eu falava bastante, mas o meu foco agora é nessa questão do sedentarismo. Então eu estou com uma segunda turma. Deixa eu ver, Vida real, né, Ian? <risos> o telefone tocou aqui. chegou, chegou. <risos> mas a, a minha questão agora, Ian, é, é assim, é... eu estou para fazer um lançamento da minha segunda turma, Sabe? Então, eu estou querendo atrair pessoas que estão né, precisando uh, nessa, de criar uma... Porque outra coisa que eu descobri também é que é, poucas pessoas têm consciência do problema. Aquela questão das escalas de consciência. Né? Então, a pessoa às vezes é sedentária, mas ela não tem consciência do problema e não quer fazer nada em relação a isso. Então, eu estou nesse processo de produção de conteúdo para poder... É fazer uma segunda turma com um pouco mais de escala, um pouco mais de, de tração. Assim. Então, esse está sendo o meu desafio, estou gerando conteúdo para caramba e, e, e pensando né, no lançamento para daqui mais ou menos um mês. Então, quero saber se estou mais ou menos no caminho certo. Se você acha que é, essa questão da comunicação focada no sedentarismo, é, essa produção de conteúdo nessa linha, se você acha que isso... É o caminho que você tem que seguir, sabe? Legal. Cara, André, você falou... Da forma como você foi falando, para mim ficou muito claro que você descobriu a sua causa. A sua causa, o porquê de você fazer o que você faz, é acabar com o sanitarismo no mundo, no Brasil, aonde for. Ou para um grupo específico de pessoas. Então, você tem que abraçar essa causa e esse vai ser o seu grande norte, então, o que, que eu te aconselho a fazer um exercício legal? Escrever um manifesto sobre isso. Morte ao sedentarismo. Então, você vai botar emoção e vai trazer os valores que a sua comunidade de combatentes ao sedentarismo né, defendem e acreditam. Que nem o manifesto de pés descalços que eu trouxe né, para a nossa sim. galera. Você precisa criar algo assim, porque esse vai ser o chapéu da sua comunicação. Então, tudo que você comunicar vai estar em torno disso. Agora, você tem que ter cuidado em relação à forma como você comunica o benefício para a galera. Porque lembra que a gente fez o teste lá no, no, na Mentoria ao Vivo? Que eu perguntei né, para as mulheres ali quem gostaria de vencer o sedentarismo aqui? Ou quem se considera uma sedentária? Essa palavra ela tem muita carga histórica uma carga, né? negativa. Então uma coisa é você combateu o sedentarismo como causa, perfeito, pode comunicar isso. Outra coisa é o benefício da sua mentoria, que aí é, você você pode mencionar vencer o sedentarismo tal, mas o que que a pessoa vai conquistar vencendo o sedentarismo? Esse é o ponto, né? É aí que você tem que bater mais, que a pessoa ela vai ela ela vai se sentir mais saudável, ela não vai ficar doente, ela ela vai se sentir mais equilibrada ela vai conseguir ser mais feliz na vida, ela vai conseguir enfrentar melhor é, os problemas emocionais também, porque a saúde é importante equilibrar corpo, mente e alma. Desde a Grécia, a gente já falava isso, com Platão, que falava que você precisa né, unir o corpo, é a ginasta, que é a, a ginástica, que é o alimento para o corpo, e a filosofia o alimento para a alma. Então você pode fazer uma, é, uma, uma construção dos benefícios do combate ao sedentarismo da história até hoje e trazer com benefícios muito claros para a galera. Mas a sua causa é combater o sedentarismo, tá? Agora, você não, não chama assim, é, tipo, fala que principalmente para uma mulher ou que foi o caso lá que a gente teve exemplo, cuidado com as palavras e a promessa que você usa, porque a promessa ela tem que ser, lembra que a gente falou, tem que ser algo específico, tem que ser algo único, tem que ser algo diferencial, mas quando você tem um propósito, um porquê muito grande, aí depois que você trouxer como promessa, vai ficar muito simples para as pessoas se conectarem, porque elas já compraram a sua causa. Então, lembra que as pessoas, elas compram o porquê, e não o como ou o que, né? Aquele círculo de ouro, né? Do, do Simon Sinek. Então, você tem que focar muito no porquê, e aí provas estatísticas como você trouxe aqui vão ajudar para caramba, porque você vai falar, caralho, 46% do Brasil é sedentário puta que pariu, não faz ideia então, é, pô é a quarta é, mata mais do que é, sei lá é, violência, aí você faz comparações, você traz isso para aumentar o nível de consciência da galera porque é, a grande maioria a gente tá falando aí de de quase 100 milhões de brasileiros são sedentários. Exato, Quantos exatamente. desses 100 milhões sabem que são sedentários? Nenhum. Então você traz, você aumenta a dor das pessoas vendo, caralho, eu sou sedentário, e se eu continuar sedentário, eu posso me fuder bastante. E quais são as coisas que podem acontecer? Eu posso me fuder na saúde, eu posso me fuder no meu relacionamento, posso... e aí você vai trazer consciência para os problemas atuais e futuros da pessoa continuar como sedentária e aí você depois vai trazer o que a sua solução para combater o sedentarismo porque isso não é isso é muito maior do que apenas você vender uma mentoria você tá fazendo um movimento para as pessoas se movimentarem que é o nome da sua mentoria né movimentos movimentos exatamente então, você está é. sendo um grande é, entusiasta um grande facilitador da movimentação na vida das pessoas então Pra você vender movimento, movimentação, é muito mais sexy do que você é, tipo, vender a solução para o sedentarismo, entendeu? Mas o entendi, seu vilão, entendi. qual é o grande vilão? Qual é o meu grande vilão? É a CLT. Então, é liberte-se da CLT. Essa é a minha causa. Eu quero libertar as pessoas da CLT, mas a CLT, não só é, o que ela representa formalmente, mas eu brinco que suas condições... Lastimáveis de trabalho Que é o sofrimento no trabalho Que é a mentalidade de funcionário Que as pessoas têm Porque eu vi lá que 30% da galera que eu ajudo Não está mais na CLT Só que são freelancers, são autônomos Mas muitos deles não perdem a mentalidade de funcionário Porque estão ainda com dificuldade de trabalhar sozinho, de não ter chefe né? de, de, de ter responsabilidade com a autonomia que tem Então a CLT não sai da pessoa então, eu tenho um grande vilão, e esse vilão ele, ele é representado em várias esferas, né? que é o sistema criado, a matrix pelos seis peixes. Né? Esse é um grande vilão que todo mundo aqui sofre ou já sofreu com essa grande matrix invisível aí nessas, nessas formas de pensar e agir impostas pela sociedade. O outro vilão mais tangível na minha comunicação é o quê? A CLT. Que aí eu bato de frente, dou porrada na CLT, falo das merdas de todos os problemas E apresento um novo caminho, uma nova oportunidade Que qual é a nova oportunidade? É o estilo de vida pés descalços Onde um veículo para você viver dessa forma É você começar na internet com mentorias É você conseguir desenvolver um novo salário Em paralelo ao que você faz hoje, com mais segurança Então essa construção ela vai se tornando mais fluida e super verdadeira E desde o início eu comunico dessa forma E as pessoas que conectam com isso vão falando Pô, pode crer, não aguento mais essa porra dessa CLT Ou esse sistema aí Que eu nem sabia que eu estava dentro E agora, porra, você está me ajudando a ter clareza a ter consciência e as pessoas vão conectando e vão entrando E quando entram para a nossa comunidade Se apaixonam porque veem que Cara, é aquilo que elas estavam buscando e nem sabiam e de uma maneira mais simples Porque talvez o, o outro cara lá Vai te ensinar a ganhar dinheiro na internet o, A outra mulher vai te ensinar A criar uma forma A outra vai fazer Então tem um monte de gente ajudando né, A começar na internet Mas quantas pessoas existem Combatendo a CLT do jeito que eu combato Combatendo o sistema da forma Como eu como estou combatendo Promovendo o estilo de vida Pés descalços do jeito que Eu, eu promovo então, você vai trazendo diferenciação para a sua comunicação. Então, um monte de gente pode vender cursos ou mentorias online e vendem né, hoje em dia para ajudar a galera a ganhar dinheiro na internet. Só que quantas pessoas ensinam a você se tornar um pé descalço? Só eu que eu conheço. E aí você vai trazendo pessoas mais conectadas e... E aí eu não preciso, né, meu, meu negócio, isso tudo, não é de volume, de milhões, eu não preciso de milhões de pessoas, eu preciso de pessoas comprometidas em querer fazer diferente e desenhar um novo estilo de vida, porque a gente vai falar de um monte de coisa lá dentro da comunidade. A gente não vai falar só de técnica, de negócio e tal, tem toda Sim. essa parte, que é importante para você desenvolver. Mas a gente vai falar de tudo que você precisa para viver uma vida livre, né? Porque acima de tudo é liberdade E até eu falo lá no início né? Tudo que eu falo aqui Não considere como verdade única Me questione também Porque senão vira guru dogmático E não é essa a pegada que aí eu, tô sendo, é... eu, eu não estou sendo verdadeiro Com a minha palavra Então por isso que eu acho que você Agora tem algo muito único Você tem um vilão muito claro Você tem uma causa muito clara você precisa alinhar melhor a comunicação da promessa dos benefícios para que seja algo super conectante né, com as pessoas que que elas veem isso fala cara é isso é para mim sou eu me identifiquei ele fala o que eu sinto ele fala o que eu penso ele fala como eu falo aí a partir daí você vai ajustando e vai melhorando continuamente isso vai para né, o textinho que você vai mandar no WhatsApp Ou o áudio que você vai mandar no WhatsApp Para as pessoas, ou o vídeo que você vai fazer Ou o conteúdo que você vai fazer Lá na frente, se você quiser fazer uma página de vendas Se você quiser fazer um, um tráfego pago E aí isso vai sendo né, é, Isso vai sendo né, Transmitido e cascadeado Em todos os, todos os pontos de contato com você e todas as áreas de comunicação que você traga Mas... Sempre, qual vai ser o check que você tem que fazer? Você vai imprimir, vai escrever esse manifesto, vai imprimir, vai botar do lado da sua, do seu computador e sempre quando você for criar uma comunicação, um conteúdo, fazer um stories, postar algo, você vai olhar para ele e falar, tá alinhado com isso? Tá. Então, vamos para dentro. É e aí, se você é tem legal, pessoas mano. hoje na sua comunidade, né, no seu Instagram e tal, que não estão mais alinhadas com isso, que saiam. Sossegado, é. né? É, segue o seu caminho, né? o seu é. caminho, tá tudo bem. É. Então. É, não, interessante é quando você fez o um manifesto, eu, eu já fiz um rascunho do manifesto, já, sabe? Já tem dois modelos aqui, inspirado quando você lançou o movimento Pés Descalços, assim, sabe? Essa questão do desejo, eu, eu tenho trabalhado, assim, muito em relação a ter uma vida mais ativa e a pessoa né, colheu os benefícios de ter essa vida mais ativa, que é mais saúde, mais disposição. Então eu mostro o meu lifestyle, assim, eu sou bem honesto, né? Pegando também o seu princípio da honestidade, assim, sabe? Então assim mostrando, poxa, eu eu acordei hoje por exemplo, eu acordei cinco da manhã para dar meu pedal, e aí vou dar minha corrida, né? Então assim mostrando como é bom quando você tem uma vida mais ativa, né, lógico que eu sei que tem vários gatilhos que a gente pode ativar, eu vi até uma pessoa comentou aqui no chat falando, ah, é a pessoa que se movimenta é mais bonito, né, a gente pode ir por esse lado da beleza, né, da pessoa ficar com uma, uma aparência melhor, né, mas eu, eu acredito que trabalhar essa questão do benefício realmente é o é, é, é outro lado chave da comunicação, né, Ian? Total. E você sempre pode ir para o lado da dor ou do desejo, né? E ambos funcionam, vai, ver, vai depender do seu, do seu posicionamento, daquilo que você é, prefere, gosta, e a área que você é, vibra melhor. Mas isso tudo vai ser contínuo. E quanto mais você conhecer sedentários livres do sedentarismo, né? ex-sedentários, você vai refinando essa linguagem, vai melhorando. E você vai encontrando o seu lugar único, né? onde você vai trazer as suas habilidades, os seus talentos e o seu posicionamento é, diferenciado. Né? porque aí você não vai é, vender curso mentoria com uma técnica de atividade física, né? porque isso tem milhões. Mas você vai vender uma vida livre do sedentarismo. Aí isso poucas pessoas fazem. Entendeu? Obrigado. Top, Ian. Fez sentido? Total, total, top. Top. Então, que bom, é bom saber que eu estou no caminho certo, então. Era, era por aí que eu gostaria de realmente ter essa... Quer dizer, a gente tem dúvida, né, Ian? Então nada como ouvir uma pessoa mais experiente que já conhece. Então, sempre vai gratidão, ter dúvida, vida. sempre vai ter dúvida. É isso, Você vai buscando sempre <risos> respostas e essa diversão. Né? Tem, que, tem que ser gostoso. Então, meu rei, para quem conectou contigo aí, Fala onde que a galera pode entender mais né, do que você faz, te encontrar. Qual é o melhor lugar na internet para conhecer o seu trabalho? Legal, Ian. Yeah. Well, acho que o melhor lugar é o Instagram mesmo. meu arroba é mentor Posso botar aqui no chat. Né? E tem também o um site que é mentoriamovimentos.com. Né? Quem quiser mais informações também da mentoria, através do site... Eu estou reestruturando o site, estou aprimorando, mas lá também encontra mais a melhor forma mesmo é pela, pelo Instagram, paz ponto brepaz.mentor. Né? Que até foi uma coisa que também eu, eu falei, não, vamos, vamos me posicionar como mentor também. né? E aí, então, eu mudei meu arroba recentemente e isso também eu acho que empodera a gente do, de assumir, eu acho que é importante isso, né, Ian? assumir, não, agora eu estou, realmente, eu tô empreendendo online, eu estou nesse processo de transição, esse trabalho para mim faz sentido, conecta com o meu propósito, e aí a gente tem que fazer as mudanças, né, e desapegar de muita coisa. Perfeito. E isso, cara, que você falou, a mudança de identidade, é. é onde realmente, quando a gente consegue mudar a nossa identidade, é que a gente conseguiu fazer uma mudança real, e sustentável. Né? No nível da identidade, quando você não está você vendendo mentoria, você é um mentor. Isso faz total diferença. E aí você assume e você segue em frente né? com esse novo posicionamento, esse novo ciclo na sua vida. Então, meu rei, parabéns. Galera, se vocês conectaram aqui com esse bate-papo com o André, com tudo que ele está defendendo e trazendo aí, sigam ele. Bota aí no chat, André, para a galera... É saber direitinho. Eu botar? Aí, Como é, que eu ó, faço é o aqui? arroba André, me fala, é André Paz junto, né? Ponto mentor. É, né? Ponto mentor. Eu Isso. consigo aqui botar. Então, ó, é no Instagram e manda o direct para ele porque ele tem um, um presentinho aí para galera que quiser seguir em frente também, tá? Então manda o arroba, manda o direct para ele. Raul aqui também falou que Adorou o bate-papo. O <risos> Raul é a figuraça, hein? O Raul é nosso parceirão de viagem. nos acompanha para tudo que é lugar. Cara, muito bom. Parabéns, meu rei, pelo trabalho. Poxa. Parabéns aí. É pela jornada que você está trilhando. Tenho muito orgulho né, ah, do que você é, conquistou, é. que você está conquistando. Parabéns pela sua família aí também, que eu vi presente, sua filhota linda aí. Obrigado, então, cara. Querido, é, obrigado. é muito legal ver a sua vitória. E conta é. comigo, tá? Tamo junto aí. Beijo. E, e é isso. Obrigado novamente. Tá. E. Deixar. Ian, posso só fazer uma última. Deixar um abração pra todo mundo, tá? Deixar um abraço pra todo mundo que acompanha a gente até aqui. Um abraço do coração mesmo. Ian, e assim que não pandemia passar, eu sei que você pretende fazer um evento presencial, cara. E eu quero tá, estar quero tá lá para te dar um abraço, assim, mesmo apertado de coração. Né, pela, né, por tudo que você representou e tem representado né, nessa nesse meu processo de, de transição, como eu disse no início, quando a gente tem uma pessoa que já trilhou o caminho, tudo fica mais fácil. Queridos, ó, o Ian é, é o cara, velho, segue ele aí, né, o, o Ser Livre e o Demita Seus Chefes são cursos que é, vão além da questão do empreendedorismo, eles realmente expandem o nosso nível de consciência, tá? Obrigado yeah. obrigado de coração, tranquilo. Hey, obrigado. Valeu mesmo. Tamo junto, hein? Sucesso aí nas próximas mentorias. Legal, Valeu. Ai, tu sei que foi mal. Galera, espero que vocês tenham curtido então esse nosso bate-papo aí. O André, pô, tem uma história linda e vocês vão ouvir muito dele aí pela frente, tenho certeza.